Olá! Você está iniciando a disciplina Empreendedorismo e Inovação, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender o empreendedorismo e inovação como importantes processos de gestão e, ou, de negócios. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – O Empreendedor Módulo 2 – Ideias, oportunidades, gestão e metas. Módulo 3, Inovação e Negócios. Em módulo 4, Modelagem e Startups. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias. Assistir às videoaulas do módulo. Acessar e explorar a curadoria de conteúdos extras. Participar do fórum de discussão.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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por um professor especialista da área. E ele tem um recado especial para você. Olá, quero dar as boas-vindas à disciplina de empreendedorismo e inovação. Eu sou Geraldino Carneiro de Araújo, administrador, mestre em agronegócios, doutor em administração e docente no UFMS. Ao longo da disciplina, entenderemos que empreendedorismo e inovação não está se relacionado somente com a criação de, e gestão de um negócio, mas no sentido de da gente discutir as características do empreendedor, da criatividade, do planejamento, da inovação, de uma forma mais ampla e aplicável, de modelo de negócio, de plano de negócio e das startups. Ao longo da disciplina, a gente vai entender que empreendedorismo e inovação são termos aplicáveis em qualquer organização além de poder ser desenvolvido por qualquer pessoa. Bem-vindo à disciplina e bons estudos! Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados. Procure os canais de atendimento no seu AVA Integração. Te desejo sucesso nessa jornada!